ações também no Instagram, e no também, a, com a minha imagem hoje, publicidade. Nossa, publicidade, Gão, fala aí. O <risos> bagulho é gostosinho, que você faz tudo dentro de casa. Esse ano eu não posso reclamar, viu? Não podemos reclamar, Gão. Mudou de vida, né? Nossa, graças, Essa a, parada Deus, de mudando, graças a, a Deus. Estamos mudando, Publicidade, a galera acha que às vezes a gente... Faz essa divulgaçãozinha, cara. Caralho, que chato. Mano, é, são essas coisas que fazem a parada rolar, tá Exatamente, ligado? Exatamente, é. Tipo aquela fotinha que você vê, nós segurando um produto. Você não sabe. Ô, <risos> oh, na moral, quando você vê uma foto assim, por favor, dá um like. Dá um, dá like, um like, cara. É isso, é isso que paga que é as, é as coisas de casa. É, quando você vê a gente aqui um, um minutinho no começo do podcast pra gente divulgando alguma coisa. Quando você vê assim, ó. É esse, é trampo, Não, é, esse é o nosso trampo, entendeu? Esse é o nosso trampo, divulgar o Faz parte, é igual a TV. Você vê a TV que aquele porra daquele Reclamos comercial. Pô, que pô, fica plim, plim. Três <risos> minutos lá, você vê naqueles comercial. É aquilo lá que faz a TV acontecer. E é o patrocinador que faz a gente viver e fazer o bagulho acontecer. Nossa, né, graças mano? a Deus, esse ano eu fechei só uma marquinha da hora. Casas Bahia. Você tá com aquela porra lá que todo youtuber tem Bang. Cê Nossa, tá com bang? graças a Deus, eu tenho Bang! <risos> Meu oh, Deus! Eles pagam muito. mano. é bem né? dola, maluco. Dolinha. Você viu quanto tá o dolinha? Graças a Deus, mano. Eu sonhei isso pra minha vida, mano. Ô, Bang, queremos. <risos> <risos> Pode crindo, cara, eu todo te passo youtuber que ratinho. divulga bang, eu falo, estourou. Eu, eu estou gostei do é John Vlogs que divulgou bang fechado. <risos> Bebeu o bang fechado. <risos> Mas sabe qual é a fita, Acham mano? Bico, a Bang cara. manda as latinhas. É, é bem importado o bagulho, né? Aí quando chega aqui a taxa, mano, é carinho pra chegar pra nós. Quando nós recebe a caixona, tá ligado? Aí dá Aí, mó pena de fica ficar aquilo bebendo. lá e você tem que produzir com aquilo tempo. ali, mano. Isso não é pra nós beber, também nós curte às vezes. Mas é mais pra fazer a publicidade, não é mano. É que ficou muito engraçado ele tomando com a garrafa fechada. <risos> o outro <risos> ângulo mostrou o que tava fechado. <risos> pelo menos dá uma é latinha, mano. Você sabe o que é bom, né? E a lata fechada. <risos> <risos> a lata <risos> ainda fazia... <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> nham, nham. Ai, mas a maioria carai. grava com a latinha fechada. Eu acho que o John fez na maldade, viado. Ele Não, não eu zoar. acho que ele nem Não, não Ele acho nem que, é, não viu, ele não viu, não viu. Não Será viu. que passou? Ah, o, o John jo... ia colar aqui, só que a gente mano, adiou. O, mano. Eu, eu ia perguntar isso pra John John ele. O John Vlogs, né? ele deve estar num nível de, tipo, de grana, de... de o de, John é boy, né? O John é boy. John é boy, John é boy. Que não deve ser mais ele que sobe as coisas no Instagram. Não é ele, mas... É, não, acho que é... Não, tipo assim, mano, deve ter... Ele falou assim, ah, mano, sobe aí. Ele deve olhar os stories, ver as DM, mas... Ah, só meus bagulho aí. Ah, tem entrega? Ah, faz é, jeito. tanto que eu conheço. Ah, um... Mas as publicidades eu falo pra assessoria. Postar pra ah ah. <risos> ah, mano. Tem que botar link, escrever na tela. Os negócios falando. Faz certinho porque eu vou postar errado. Aí a assessoria vai lá e... Nossa, isso É, é. mas, mas imagina... Ô, oh, por favor. O Victor não me dá oh, boi não, mano. Eu faço. <risos> imagina o cara falar, ó, oh, da próxima vez... Abre a latinha. <risos> é, Ela... simples, é simples, cara. É simples. Você só vai ter que fazer isso aqui, ó. Bang. Não, mas isso talvez tenha rendido, porque, mano... Se ele, Rendeu, não tivesse a, não? se ele tivesse aberto a latinha, eu não estaria falando da bang aqui agora. É, Exatamente, entendeu? ó. A, olha o marketing, a, entendeu? A market o direto. John é foda, caralho. Olha o John fazendo... Ô, nas... John, o John ia colar aqui e não deu pra colar, mas eu já ia falar, ô, John, faz aquela pontezinha mano, pra eu, bang. Mano, eu dei esses caras aqui. Eu eu cara que você olha na cara dele e fala assim, nossa, ele tem muito dinheiro, né? Ele <risos> tem é, a cara de... Respira em dólares,